The Incredible machine, It's an amazing machine Conhecido também como Tim Lá do DOS de 1993 Desenvolvido pela Dynamix, Uma empresa que já não existe mais Se você quiser comprar esse jogo Na princípio não vai dar Mas eu vou deixar na descrição do canal Também vou mostrar para vocês Como vocês conseguem jogar ele Via browser é impossível vocês não quererem, pelo menos, entrar neste jogo depois do que eu vou mostrar para vocês. Pensem em um jogo que você precisa resolver um desafio simples de uma maneira muito complexa. Por exemplo, colocar uma bola de basquete dentro de uma caixa de sapato. Mas para isso você vai utilizar duas tesouras, um camundongo... Um camundongo... Sim. Duas cordas e um ventilador É isso mesmo E é só o começo dos elementos que o jogo te apresenta E dos desafios que ele te manda solucionar Com esse monte de tranqueira O Team era considerado um jogo super social Eu até lembro que eu estava sentado no computador E sempre tinham amigos ou familiares ao meu redor Me ajudando a resolver alguns puzzles que o jogo apresentava Então se você quer saber mais Fica comigo, bora! Fala usada CEP aqui, deu Jogo Muito Mal, e vamos conhecer o Team The Incredible Machine. Vocês vão ficar surpresos com esse jogo. Se você já conhecia esse jogo, nós temos muito em comum, porque esse é um jogo muito raiz é para as pessoas que conhecem ele. Ele tem outras continuações, mas eu prefiro essa primeira versão, ele tem outros jogos, se não me engano, mais quatro jogos aí. Mas eu prefiro essa versão que eu vou mostrar para vocês, que foi a primeira que eu joguei, a primeira que eu me identifiquei. Galera, sem mais delongas, vamos direto pro gameplay, que eu quero mostrar isso para vocês logo. E durante o gameplay a gente vai trocando mais algumas ideias aí sobre o jogo. Então, Chiruzada, essa é a tela inicial do team. Então ela tem algumas coisinhas aqui para que a gente preste atenção. A primeira delas é o painel de controle, onde a gente tem aqui um play para iniciar a fase. Temos um controle de volume do próprio jogo como um todo. Nós temos aqui um restart do level, caso a gente estiver jogando ele e estiver no meio de uma partida. Dependendo da fase, às vezes você montou tantas coisas, é mais fácil clicar na bomba e recomeçar a fase. Nós temos o kit para sair do jogo. Nós temos aqui esta chave de fenda e ela representa um modo sandbox, onde você consegue desenvolver um desafio com n elementos que você quiser e depois pode convidar algum amigo para tentar resolver. Nós temos aqui esse quebra-cabeça, ele abre as fases que tem disponível. No jogo, no caso aqui eu tenho 47 Temos aqui uma guia de password Esse password aqui você ganha ele toda vez que você termina a fase E você pode encontrar na internet Uns passwords que vão liberar Todas as fases ou alguma fase específica Que você queira jogar Mas a recomendação é ir seguindo O próprio tutorial né? Vocês Podem ver que nós temos aí 21 Tutoriais E até o décimo quinto Essa boom boom bang Vai tranquilo Easy, peasy, lemon squeezy. Bem tranquilo, você não vai ter que pensar muito para resolver os quebra-cabeças. Mas depois dali, já no tutorial, você começa a dizer, opa, a coisa não é bem assim nesse jogo aqui. Eu vou ter que quebrar a cabeça um pouquinho. Depois de mostrar as primeiras duas fases do tutorial para vocês, eu vou entrar aqui nesta fase aqui, A fecha peio e aqui nós vamos tentar desenvolver juntos, tá? I love it when a plan comes together. Eu acho que é bem difícil, não sei nem se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Então nós temos aqui também a gravidade do jogo, onde você movendo esta gravidade aqui, as coisas se tornam muito mais pesadas ou muito mais leves. E também com a pressão do ar. Esses elementos, gente, de gravidade e pressão do ar, a gente encontra eles em jogos hoje em dia, que foram inspirados aqui, tinha um pai com relação ao puzzle, né? propriamente dito, como Angry Birds, que apresenta um pouco dessa física que é incorporada nos jogos de hoje em dia. Aí aqui ao lado nós temos duas flechinhas, uma para quando há mais itens, para você pular as páginas, para escolher outros itens né, que são apresentados. Aqui. Esse menininho aqui é o que dá o start em tudo que você montou. Então você monta todos esses itens em determinados locais, e quando você clica naquele menininho... Tudo acontece. Então, vamos lá para o tutorial que é barbada. Ah, outro detalhe. O que nós precisamos aqui é fazer com que a bola de basquete ela atravesse aquela cesta ali, como se fosse uma cesta. Vamos lá. Esse ratinho, vocês podem ver que a partir do momento que alguma coisa cai nele, ele inicia uma ação. Então, como ele está virado para frente, quer dizer que tudo que estiver ligado nele, por exemplo, essa corrente... Nessa esteira, como ele está virado para frente, ele vai jogar a bola de boliche para frente. Quando ele fizer isso, ele vai bater neste ratinho. Também vai causar uma ação para jogar essa outra bola de boliche para frente. E este outro carinha aqui vai jogar a nossa bola de basquete lá para fazer, uma... fazer uma cesta. A gente coloca esse aqui para garantir que a bola não vai fugir. Então, vamos clicar no menininho vamos ver se tudo vai acontecer como planejado. Feito. Ó, fazer o completo. Total de bônus, 655. Ah, muito bem. Então, de acordo com o que você vai passando das fases, tem esses scores e os bônus aqui para criar uma competição né? em determinados desafios para ver quem que mantém um recorde aí de agilidade e raciocínio. Gente, esse é um jogo de muito raciocínio. É um jogo legal para colocar a meninada para jogar, tá? Porque realmente, é, os puzzles que estão aqui não são coisas enjoativas, são coisas bem desafiadoras. Prendem você para que você tente resolvê-los. esse aqui é o Password que eu falei para vocês. Ó, então, para acessar essa fase, né? Se fosse uma fase lá para frente, esse aqui seria o Password para liberar ela. Ele pergunta aqui se eu quero ir para o próximo puzzle ou se eu quero repetir esse daqui. Nós queremos avançar Então aqui nós vamos agora Avançar para o próximo puzzle. Vamos lá Então aqui o que nós precisamos fazer? É, boa, boa pergunta né? Errou! Não vimos o que nós precisamos fazer Então gente, o que a gente precisa fazer? Ele diz que a gente precisa Colocar as duas bolas de boliche Entre esses dois canos aqui Então a gente vai colocar mais um ratinho aqui Porém o que ele está dizendo lá? Que a gente precisa prestar atenção nisso, nós invertemos o ratinho. Lembra que eu falei para vocês, no caso que eu tava falando que era camundongos, né? <risos> Pode ser um camundongo, não é um ratinho. Vamos ligar ele aqui, e quando nós clicarmos no menininho... acabou Feito! Mais um puzzle resolvido. Muito fácil, né? <risos> então agora a gente vai escolher aquela fase lá embaixo. Ó nós precisamos entregar os dois baldes entre esses dois canos aqui neste cano e neste cano aqui precisa chegar aqui ambos então vamos lá ao trabalho hum, e aí galera dêem uma olhada aqui ver se vocês conseguiriam resolver isso daqui facilmente como é que está esse mapa Umas sete correntes, essas engrenagens aqui, temos um espelho, uma lanterna, temos aqui uma bomba, sete bombas, um foguete, uma vela, um camundongo e umas partes de pedra. Nós precisamos jogar este balde para cá e este balde para cá. Vamos pensar um pouco. Enquanto eu penso aqui, vai lá, se inscreve no canal de Eu Jogo Muito Mal e também deixa aquele like para mim, pra continuar trazendo uns jogos bem biruteados, aí, bem antigos, mas muito divertidos. Você tem a obrigação de experimentar este aqui. Este aqui precisa ser experimentado. Aposto que vai tirar umas teias de aranha aí desse cérebro. É verdade. Se você conseguir resolver ela, deixa um comentário para mim, dizendo, cara, aqui foi tranquilo. Vamos lá, vamos tentar resolver isso daqui. Eu vou colocar, vou explodir isso aqui tudo. Vamos explodir tudo. Vamos colocar uma bomba aqui. Vamos colocar outra bomba aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Cheirosada, não existe só uma forma de resolver os puzzles. Então você pode resolver de diversas formas diferentes. E eu vou tentar uma delas aqui. E a melhor forma para que vocês consigam fazer isso daqui é na tentativa ou erro. E colocando alguns itens, e testando, vendo como é que se comporta o mapa. Porque às vezes detalhezinhos, gente, mas detalhes muito peculiares que algo estava funcionando de uma forma muito específica, se você mudou, às vezes, uma pumba dessa aqui para um lugar, para um lado ou para o outro, a forma com que ela vai explodir já muda todo o comportamento de tudo que estava acontecendo. Então, é muito importante ir fazendo tentativo-erro. Fica a dica. Não tente montar tudo de uma vez só. Esse conceito de resolver algo simples, de uma maneira muito complexa, é algo que vem de 1940, tinha um cartunista chamado Rube Goldenberg, e esse cara era um cartunista americano, e ele fazia esses esboços de, de alguns cartuns onde existia um monte de coisas para resolver uma tarefa muito simples, e uma das coisas que ele fez, que ficou famosa, e se você digitar no YouTube ele Máquina de Rube Goldenberg, você vai achar um monte disso, então é uma ótima referência Prutin, vou colocar um foguete bem aqui. Ui, consegui! Nossa, coube! Genial! Agora eu vou colocar uma lanterna. Olha aqui. E na frente da lanterna, eu vou colocar isso aqui, ó. Ah, não, vai dar. Opa, tem uma brechinha aqui. Não sei se vai dar certo, vamos ver? Ah, ah, ah, ah, ah. Faltou um detalhe, gente. Eu preciso ativar a lanterna. Ela não liga sozinha. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Se ela vai ligar lá de longe, vamos ver. Não ligou. Qual a ideia? A lanterna ela tem que bater no espelho e o reflexo da luz no espelho ele vai acender o meu foguete. Vamos fazer o foguete cair lá de cima e até ele cair lá de cima eu vou acender ele no no, no tempo certo. Vamos ver agora se vai. Ah. Droga. E agora nós vamos colocar nosso E aqui nós vamos colocar esses está aqui Agora eu acho que é legal O nosso foguete nosso... Estou colocando foguete ali em cima Só para mostrar para vocês, tá? Olha lá tu, tu, tu, tu, tu. Vocês viram isso? Mas foi por pouco, minha gente of my head, under my bed. Think something out of my Certo, muito bom, muito bom. But if you Still, what's I like a tone. Never really what you want. Gente, vocês, vocês viram isso, né? Vocês viram isso. Estou muito próximo de resolver. Muito próximo. Olha aí! Resolvido! Fica o desafio. Ah, esse aqui não vale mais, né? Muito bom, tá, gente? Muito bom. Eu acredito que vocês tiveram várias ideias aí, e provavelmente muitas dessas ideias aí devem funcionar também. Essa daqui foi um dos exemplos, e que deu muito certo. Foi muito na sorte. Então, é isso aí, Churuzada. Esse é o team. Ele é muito divertido, principalmente quando você consegue resolver um puzzle. Esse aqui não era um puzzle muito difícil, mas tinha uma pitada de desafio muito legal. Então, fica a dica esse jogo é muito bacana para você jogar. Se tiver com mais gente, é mais divertido. Geralmente você vai chamar mais pessoas quando começar a dificuldade começar a bater e você não conseguir pensar em todas as coisas juntas, tá? Mas é isso aí, galera. Abraço. Não deixem de experimentar. The Incredible machine. It's an amazing machine. usada e aí. Gostaram desta maravilha super antiga, não é um jogo maravilhoso, nem muito bonito, mas os elementos, a proposta do jogo, a forma com que ele te apresenta os desafios e te dá as coisas para que você trabalhe, é um jogo que dá para quebrar a cabeça, é um ótimo jogo para crianças também. Vai prender a atenção deles. Pode colocar para jogar aqui, eu garanto. E Lembra que eu vou deixar o link aí no browser. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal para me ajudar, por favor. E dar um like. E eu vou continuar trazendo uns jogos bem fora da casinha assim para vocês. Tá bom? Um grande abraço e obrigado pelo seu tempo. Até mais.